Vamos colocar numa panela meia xícara de água. Tava fervendo minha panela. <risos> Depois eu vou colocar duas colheres de manteiga, duas colheres de açúcar mascavo, uma pitadinha ali de sal, só pra dar uma equilibrada, uma xícara de leite e eu vou misturar tudo até a manteiga ficar totalmente derretida. Eita! Opa! Acontece nas melhores famílias. <risos> Viu só? Tudo uh. bem, passou. Bom, continuar mexendo ali, ele vai ficar uma água meio marrom, daí ele vai falar Bleh. mas faz parte, faz parte. Depois que tiver tudo no líquido de uma cor só, tirando a manteiga que vai ficar amarela em cima, você vai colocar duas xícaras de trigo. E nessa hora, eu já vou ser bem sincera contigo, viu? Dá uma alongada no braço lá, estica, porque você vai precisar do muque ali, vai precisar usar uma força, no, numa musculação pra você conseguir mexer tudo isso e deixar ele numa massa homogênea. E quando você achar que acabou e falar Uh! Os bracinhos! Ai meu Deus! Aí você vai ter que acrescentar um por vez três ovos. Primeiro você acrescenta um ovo aí você mexe bem até ficar homogênea massa. Aí você acrescenta outro ovo, mexe bem, acrescenta outro ovo, mexe bem. Nessa hora você já não tem mais braço, mas vai valer a pena. para final finalizar, coloquei um pouquinho de extrato de baunilha, para dar aquele gostinho bom. E aí, eu vou pegar essa minha mistura e vou colocar em um saco de confeitar. Eu tô usando essa ponteira aí, que ela já tem aquelas dobrinhas ali, mas se você não tiver, não tem problema, não vai interferir no gosto, só pra te deixar mais bonito, né? Vou colocar o meu saco de confeitar em uma xícara e vou botar minha massa lá pra dentro. Ela ainda tá meio morna, então eu vou deixar ela esfriar um pouquinho. Enquanto ela esfria, eu vou untar a minha forma de cupcake, só que a bundinha da forma, não a parte de dentro. É, é um pouco diferente, eu sei. <risos> então, você untou lá com margarina, e e aí eu vou com um saco de confeitar lá, contornando toda essa bundinha com churros. Ah, presta atenção! É bom você fazer bem unidinho ali ó, uma linhazinha na outra na hora de você contornar, não deixa buraco, porque eu deixei buraco em alguns, e aí depois o doce de leite ficou vazando e não foi legal. É aquela coisa né, faço o que eu falo, mas não o que eu faço, porque quem avisa é o que? Amigo é! Então eu tô avisando, não deixa buraco. Leva pra congelar, por mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos, e aí você tem que desgrudar da sua forma. É bem tranquilo. Na hora vai parecer meio assustador e você vai pensar Oh meu Deus, essa merda não vai desgrudar? Mas pega uma faquinha lá, vai puxando dos ladinhos e de repente, pluk, saiu Bom, leva o óleo pra esquentar, um óleo suficiente pra fritar, sei lá, 50 mil batatas fritas Deixa esquentando bem e a gente vai fritar os nossos pratinhos lá nesse óleo Frita bem, até ficar bem douradinho No começo o churras vai ficar meio mole, mas ele vai endurecendo conforme frita Quando ele estiver bem dourado, você vai tirar do óleo, vai colocar numa papel toalha, pra você escorrer um pouco do óleo, né, porque fica meio oleoso, é verdade. Eu ia até sugerir da gente fazer ele assado, mas eu pensei, frito é mais gostoso? <risos> ah, né, já que vamos afundar nas colorias, que vale a pena, né, eu penso assim. Depois você vai pegar o seu pratinho de churros e vai mergulhar numa mistura que eu fiz com açúcar e canela. Vai lá, passa lá no açúcar e na canela e tá jóia. Pra finalizar o nosso prato aqui, nossa senhora, que difícil que foi, <risos> né, eu vou colocar um pouquinho de doce de leite. Você Pode colocar Nutella, pode. Pode colocar chocolate, pode. Pode colocar o que você quiser. É que eu acho que churros e doce de leite, eles nasceram pra ficar juntos. Em cima, eu coloquei uma bola de sorvete. E valendo, né? Quando a gente coloca sorvete na sobremesa, ainda mais quando ela tá quente, como churros, você tem que comer na hora. No nosso caso, a gente tinha que filmar pra vocês verem que bonito que ficou. Com 30 softbox em cima e take de tudo quanto é ângulo, deu uma derretida. Mas eu sei que você aí, meu amigo, minha amiga, vai me ouvir bem. Vai terminar de fazer, mandar pro Bush e tá tudo certo. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!